João Pedro Nascimento, Guilherme Blois, 12 anos sem vitória da Red Bull na Austrália. A última vitória da Red Bull na Austrália foi na, no GP de 2011, com Sebastian Vettel. Aliás, eu fui ver aqui a classificação final dessa corrida. Né? Vejam só que loucura. Sebastian Vettel venceu a corrida, com Hamilton ainda de McLaren em segundo, e Vitaly Petrov de Renault em terceiro. Grande anos... amigo de Fernando Alonso. É... <risos> Fernando Alonso foi quarto é, com a Ferrari Mark Weber de Red Bull Jason Bantam de McLaren, Felipe Massa de Ferrari Sebastian Buemi de Toro Rosso e duas Force India de Adran Sutil e Paul de Resta é, são quase 12 anos sem vitória da, é, da Red Bull na Austrália JP, é, a chance é agora né? a Red Bull vai chegar na Austrália é, pelo que se apresentou nas duas etapas, das primeiras etapas é, do campeonato de Fórmula 1, a Red Bull chega favorita, diria o outro, é, para essa corrida, né? É, eu, eu concordo também, acho que acho que é difícil pensar em algum, em algum favorito para essa corrida da Austrália que não seja a Red Bull. É, me apego ao GP da Austrália do ano passado para tentar cogitar algum cenário um pouco diferente um cenário um pouco mais competitivo porque para quem lembra né do da corrida de Melbourne de 2022 apesar do verstappen ter abandonado aquela corrida era claramente do leclerc né, que sobrou realmente e, e, e enfim, disparou na frente, não, não, não deu muitas chances ali, o Verstappen acabou quebrando, é, foi um, já foi a segunda quebra em três corridas naquele momento, foi o primeiro rompante é, assim, que o Verstappen deu, a primeira disparada que ele deu assim, em, em direção à Red Bull, claro, né, incomodado pela quantidade de quebras, porque duas em três corridas, nas três primeiras corridas, é, passavam um certo indicativo de que não daria para brigar pelo título com um carro não confiável, Claro que a gente já sabe que depois disso a Red Bull acertou a mão, resolveu a confiabilidade do carro né? e enfim amassou durante o resto da temporada. Mas acho difícil que esse, que esse cenário se repita, né porque a Ferrari realmente é, é um caso muito complicado, né? andou para trás de um ano para o outro. É, Não sei ao certo o que a Ferrari veio fazendo nessas férias, porque falaram que estava é, tentando resolver a questão da, da confiabilidade do carro e... Abriu, abriu a primeira corrida com quebra, tendo que trocar peça antes da estreia do campeonato, depois tendo que trocar mais uma peça para a segunda corrida, é, e, e a Ferrari que foi um carro que sofreu durante 2022 inteiro com o desgaste dos pneus, uma coisa que a Red Bull se preocupa muito menos, é, e, e aí chega em 2023, a gente acha que esse tipo de problema está resolvido, de que eles aprenderam com o com que aconteceu no ano passado, que observaram talvez o que a Red Bull tenha feito com o próprio carro também, como a Aston Martin fez, mas não. É, a Ferrari chega em 2023, atrás do que estava em 2022, pelo menos na minha visão. É, atualmente, sinceramente, não sei nem se está à frente da Mercedes em termos de ordem de forças, porque é, eu não, não gosto de me apegar ao resultado de duas corridas para definir isso, mas é, olhando para o ritmo que a gente vê na pista, é, é difícil enxergar a Ferrari como uma uma postulante clara ao pódio nesse momento, principalmente levando em consideração que, o, que o, os dois carros da Red Bull muito provavelmente vão estar lá, Fernando Alonso está sempre colocando a Aston Martin em condições de brigar pelo pódio também, e, e os carros da Mercedes estão praticamente no mesmo nível da, da Ferrari, se não um pouco melhores no momento, é, ainda que, que a situação da Mercedes seja muito fraca em 2023 também. Então... Pesando todos esses fatores, pesando a dificuldade da concorrência e a fome também que a Red Bull deve estar tá de encerrar esse jejum, né, até porque de lá para cá, é, enfim, de, de, de todas as corridas que aconteceram na Austrália, é, o Vettel chegou a vencer mais duas vezes, a gente teve vitórias de vários pilotos, Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Button, Bottas, um monte de gente venceu na Austrália e a Red Bull não conseguiu vencer. Então, certamente, é, vão com tudo para encerrar. O Verstappen já falou sobre isso. O Verstappen já, já, já, já, já soltamos, inclusive, no Grande Prêmio, uma, uma matéria do Verstappen falando sobre isso. Então, eu tenho certeza que, que o foco vai, vai, vai ser... Enfim, ser o mais avassalador possível nessa corrida para encerrar esse jejum, não só é, para somar pontos o campeonato coisa que a Red Bull vai querer fazer em todas as corridas, obviamente, mas também para encerrar, né, esse, esse, esse, esse jejum incômodo, afinal de contas o atual bicampeão da Fórmula 1 nunca venceu lá e certamente quer vencer pela primeira vez Ok chegamos no momento que a Red Bull é tão é que todos os é, a os tabus agora têm quase obrigação de serem quebrados. né? É, chegar na Austrália tão favorita desse jeito e não ganhar vai ser quase uma decepção. né? É, vai jogar um, um belíssimo balde de água fria né, no, no, nos planos da Red Bull para a sequência da temporada. É, não tem muito além do que acrescentar que o, que o JP disse não, para ser bem sincero. Né? Acho que realmente é o melhor carro. É, tem o bicam atual bicampeão mundial. É, vem de um título de construtores vem de, um, um, vem de uma vitória com um, com um segundo piloto que é o, o Chico Pérez agora na, na Arábia Saudita então eles estão com moral né? a ver se realmente é, entre eles se há de fato essa rivalidade que a gente que, que vem sendo já especulada sobretudo após o GP do Brasil do ano passado entre o Verstappen e o Pérez né, para ver se eles realmente é, vão se achar na pista ver se o Pérez realmente vem com, com a faca nos dentes querendo jogar água, né, de, de fato no, no, no favoritismo do Verstappen mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão a gente vai ver uma, uma Red Bull passeando nesse fim de semana é, não sei se, se a temperatura do, do, do fim de semana prevê algum tipo de chuva se tiver, talvez seja uma questão interessante, mas se não tiver a gente já, já sabe realmente de que a Red Bull vem com larga margem aí para conquistar a terceira vitória na temporada.